E hoje falando, a Sala Redenção tem várias novidades para esse ano, a começar pela sua própria fachada, Isso. sua programação sempre inovadora, e a gente vai conversar com a Tânia sobre esse começo de ano da Sala Redenção e, que, que, e a expectativa, vamos ver se a gente consegue adiantar alguma coisa, né? se a gente consegue tirar alguma coisa da Tânia para a programação desse ano desse ano. Uh, Tânia, só para a gente apresentar primeiro para o aqueles poucos que talvez ainda não conheçam, vamos passar um histórico, uh, enfim, objetivos, uma apresentação, uma apresentação básica da Sala Redenção. Boa tarde. Boa tarde. Uh, olha, a Sala Redenção é cinema universitário, ela já completou 30 anos né, no ano passado, e a gente aqui na UFRGS tem o privilégio de ter uma sala de cinema, de fato, uma sala de cinema e não um auditório, isso é, é, são poucas universidades que, que possuem uma sala, realmente uma sala de cinema. E ela, uh, a sua programação né, é montada, nós temos mostras e ciclos temáticos mensais ou semanais, sempre com sessões às 16 e às 19 horas, sempre entrada é franca e a gente... Uh, tem, assim, um, um, um objetivo, a gente pensa muito, porque a URGS, não tem uma, a, a URGS não tem um curso de cinema, né? Então, de uma certa forma, a gente diz que um, a gente faz um pouco a formação através dos filmes das novas gerações, né? A gente trabalha muito com memória, né resgate de memória. Então, a gente apresenta ciclos de realizadores e de realizadoras. Nesse momento a gente está com um ciclo, uh, com uma mostra pelos 100 anos do Bergman, do Ingmar Bergman, que está lotando a sala, incrivelmente, e, e durante todo o ano a gente continua sempre com, com mostras e ciclos, sempre às 16 às 19 horas para qualquer pessoa, não, não precisa fazer parte da comunidade acadêmica, é para todas as pessoas que tiveram interesse em cinema. Você falou, incrivelmente, Lota, mas a Sala Redenção tem um público bem fiel, né, Thay? Tá tem, tem um público bem fiel, mas nesse momento, digamos que ela... Está que acima tá, da média. Está acima da média, até porque durante o ano, uh, nos últimos dois anos, a gente sentiu um pouquinho a questão da violência, então as pessoas estão vindo um pouco menos à noite para a Sala Redenção, mas mesmo assim, 70, 90, 120 pessoas... No meio da tarde, uh, digamos que uh, é, é muito bonito ver, porque essa mostra Bergman. Uh, é mais que sessão de sala comercial. É muito mais. Muito Ela mais. sempre tem mais que sessão de sala comercial, pelo menos durante a semana sessões das salas comerciais durante a semana. E essa mostra Bergman é uma maravilha, né? Um, um dos grandes realizadores do século 20. A quem que você atribui esse sucesso da, dessa sessão? Desse ciclo Olha, de uh, é porque realmente, né? Uh, o Bergman é um dos maiores realizadores do século XX. Né, ele surgiu ali depois, pós Segunda Guerra Mundial. E surgiram vários cinemas naquela época, né, o Realismo Italiano, uh, o Movimento Nouvelle Vague, todos aqueles realizadores. E ele, o, o Bergman, surge, mas como ele é sueco, ele tem uma formação mais nórdica, assim e com uma relação muito forte com o cinema tem e tem assim o seu público cativo que ele tem um, um ele faz um cinema muito particular assim uh, para alguns pra alguns grupos digamos assim né é um cinema existencialista uh, denso com uma relação toda com o teatro uh, trabalha muito com, os, com, as, com as questões existenciais do homem moderno e tem muito, muitas pessoas que são apaixonadas por Bergman, né? E realmente, agora assistindo novamente a maioria dos filmes, é realmente... A gente entende o porquê, né? Ele... Nossa, ele uh, filma a face das pessoas como ninguém, as expressões... é Poderia ficar aqui falando meia hora. Né? Ou mais. Você <risos> é, está no começo da entrevista a questão de a URGS não ter um curso de cinema, mas que a Sala Redenção acaba, de certa forma, suprindo um pouco essa necessidade, enfim, esse tipo de discussão. Uh, e ela proporciona uma formação não só a estudantes de comunicação, mas estudantes de arte, de história e de diversos outros cursos através dos seus filmes. Seria essa, talvez, a principal importância desse cinema universitário da ufrgs É, eu acho que é é que essa uh, justifica no caso né a existência de um cinema universitário que não seja nem não só uh, uma formação que eu acho até que não supre né a, a, a uma, uma ultima, ele preenche uma, uma é, lacuna preenche que, uma, que, que, um espaço, que precisa ser preenchida exatamente agora uh, por ser um cinema universitário ele dialoga com todas as áreas né então muitas pessoas muitos pesquisadores usam o cinema como ferramenta então, assim, claro que a gente sempre prima pela qualidade dos filmes, mas sempre são pensados uh, mostras também com parceiros nossos da, da própria universidade que trabalham, então, história e cinema, né, uh, filosofia e cinema. Então, acho que essa é uma qualidade bem específica da sala de promover o debate de todas essas áreas, né, uh, direitos humanos, né, então, eu acho que isso mais, uh, uh, digamos assim, que faz com que seja mais importante ainda uma sala de cinema universitária, né? Como é que funciona a escolha das mostras e dos filmes que tu coloca lá? Porque, enfim, como é que parte a ideia assim, ah, vamos pensar uma mostra do Ingmar Bergamon? Porque a programação da, da sala de é muito criativa, a gente nota isso, a diversidade de temas, enfim. Como é que tu trabalha isso, Tânia? Na verdade, a gente tem bons parceiros, isso é fundamental. Né? Por exemplo, a Mostra Bergman agora é com um dos nossos maiores parceiros, que é o SESC-RS. A gente já tem toda uma relação e o SESC, por ano, eles têm uma lista de, de filmes que eles adquirem os direitos autorais. E a, a gente trabalha, na verdade, com essa lista, né? E tem também o Festival SESC, a gente já tem toda uma relação muito próxima que é possível até saber com antecedência, o que, é que vai ser uh, lançado. Tem, uh, é uma, realmente uma parceria muito bacana, porque agora ainda não chegaram os catálogos, mas a gente vai ter catálogos uh, be, uh, da, da Mostra Bergman, a gente tem catálogos sempre de mostras grandes assim. Né? E temos a parceria grande também com a, com a Aliança Francesa, com a Cinemateca da Embaixada da França, uh, com o Instituto Goethe e... Muitas vezes, quando uh, surge alguma amostra, como a gente teve a amostra do Kerostame, por exemplo, uh, a gente tenta trazer para Porto Alegre e, e pensar alguma coisa, né? E também a gente tem hoje a MPLC, que é uma espécie de uma licença guarda-chuva. Então, assim, a gente tem uma, uma quantidade enorme de filmes, embora sejam só... Uh, um, uma, um tipo específico, mais cinema americano Mas aí aí que entra a criatividade, né? Porque a gente tem que mexer nessas listas E fazer delas alguns recortes para montar a programação, né? E o que que tem em mente para os próximos meses, Tânia? Se é que tu pode abrir alguma coisa, Não, se é surpresa uh -huh. O que, que nós temos aí de Sim. perspectiva? Uh, agora para maio a gente tem mais 68, 68, o ano 68, mais 68, está fazendo 50 anos. Então, a gente vai ter uma programação justamente com um parceiro aqui da universidade, do, do, do professor Nilo Pianta, que é lá da, da, do Colégio de Aplicação, que é um grande parceiro nosso também. Então, tem uma, uma mostra com uh, filmes que foram lançados, ou lançados em 68, ou que trato daqueles anos bem complexos, né? uh, não só revolucionários, como mais 68 na França, mas também de muitas guerras e, e acontecimentos importantes. E depois a gente vai ter uma. uma a gente vai, esse ano a sala vai participar também do Fantaspoa, que é o Festival de Cinema. Uh, Festival de Cinema. Me fode a palavra agora. Uh, fantástico o Fantaspoa o Festival de Cinema Fantástico e durante uma semana a gente vai ter uma programação aqui de curtas né os longas vão ser exibidos na Cinemateca Capitólio e aqui na Sala Redenção a gente vai ter o Fantaspoa e várias sessões especiais também né de lançamento de alguns filmes alguns documentários né que são parceiros que nos procuram e vai ter também em, em junho uma mostra que eu acho super importante que é uma mostra de cinema europeu é a primeira vez que vai ser realizada aqui na sala Redenção com filmes de todo o mundo uh, são uns nove ou dez filmes uh, de diferentes países e a temática é justamente a temática da democracia então é uma mostra que eu acho que vai ser super importante também junto com todas essas programações e a sala tá linda né Pois então, né? Falamos muito sobre o interior da sala. É, Fala um pouquinho sobre o exterior, que está diferente, né? Também. Exatamente. Uh, foi uma, uma, uma parceria incrível, assim, porque no ano passado, nós, no Departamento de Difusão Cultural, a gente tem o projeto Arte Afora, que é coordenado pela minha colega Carla Belo, e ela me perguntou se eu não queria uma intervenção artística na Sala Redenção. Eu disse, eu quero, sem saber exatamente ainda o que, que ia acontecer, mas eu já estava achando a ideia muito boa. E, ela, e, a, e a, o Arte Afora uh, fechou uma, tem uma parceria grande com um projeto de extensão, que é coordenado pela Marilis Corona, que é professora lá do IA, do Instituto de Artes, que é o Estúdio P, uh, Ateliê de Pinturas. E, e a sala ficou linda, porque a sala foi toda pintada, agora na nossa fachada, quem ilumina a sala Redenção, digamos assim, é a lua do Jorge Méliès, e dentro a gente tem um painel da memória com 78 frames de 78 filmes diferentes. E tá lindo. Ela, a sala tá muito bonita mesmo. E as pessoas curtindo muito. Agora ali ela virou pop star assim, que todo mundo que passa tá tirando fotografia, né? Tá ficando como a Mona Lisa no... no, no, no no Louvre? No Louvre, sim. exato. Ah, tu falou da questão da segurança, né, que tirou um pouco o público da sala nos últimos dois anos. Sim. Agora com essa iluminação da lua, de repente, está um pouco mais é, seguro de eu acho, por ali. Eu acho que sim, <risos> acredito que sim. Pelo menos mais iluminada no duplo sentido, eu acho que ela está. Muito bem, Tânia Cardoso, coordenadora e curadora da Sala Redenção. Obrigado pela participação eu da Estação é em Foco. Parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigada. Eu. Vamos agora às notícias da extensão. Estão abertas até o dia 16 de maio as inscrições de grupos escolares para a visitação no Urgs Portas Abertas 2018. As inscrições devem ser realizadas pelo site do evento www.urgs.br/portasabertas. Visitantes individuais não precisam realizar a inscrição prévia. Urgs Portas Abertas acontece no dia 19 de maio, das 8 da manhã às 2 da tarde, e a programação pode ser conferida através do site do evento. Estão abertas as inscrições para o grupo de leitura em voz alta. A atividade, administrada pela professora Magali Endruvait, é gratuita e tem como objetivo incitar o hábito da leitura em voz alta e da escuta de livros clássicos. A leitura oral deste ano é paraíso perdido. Os encontros acontecem todas as segundas-feiras, às uma e meia da tarde, na sala 211 do prédio de aula do Instituto de Letras, no campus do Vale. Mais informações e inscrições pelo e-mail magali.endruvait.com